Eu uso bicicleta já há muito tempo, há cerca de 20 anos. Larguei o carro e usei a bicicleta como meio é de transporte. Morava aí em São Paulo. Caos lá na cidade, muitos congestionamentos, muito estresse. E aí, testei um dia a bicicleta. E aí, desde então, só uso bicicleta como meio é de transporte. Já faço exercício aí no dia a dia. Então, não, não gasto com academia. O tempo que eu levo é sempre o mesmo. Independe aí de, de clima, enfim. Então, é muito, chega a ser mais rápido que de carro, dependendo do horário, se pegar horário hora de pico. É, Existem algumas dificuldades ainda para quem usa bicicleta né, no, no dia a dia, é, aqui em Brasília eu mencionaria o excesso de velocidade, né, a gente tem vias expressas, largas, a infraestrutura precária, a gente percebe aí que a ciclovia muitas vezes acaba no meio do nada, é, o conflito com o motorista, muitas vezes o motorista não sabe, né, não conhece ou ignora os dispositivos da lei como reduzir a velocidade ao passar por um ciclista e manter a distância lateral de segurança de um metro e meio. Né? São dois itens importantes que estão no Código de Trânsito, mas nem sempre o motorista observa. O Código de Trânsito é bem claro que o maior deve proteger o menor. O motorizado deve prezar pela vida do não motorizado, do pedestre, do ciclista. Só que isso no papel é muito bonito. Né? A gente tem tanto o Código de Trânsito quanto a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que são favoráveis à né, pessoa de bicicleta, ao pedestre, mas na prática a gente vê nas pistas que é, ainda falta muito né, para se respeitar. Então acho que o grande avanço que a gente deve ter não é nas leis. A gente tem boas leis, mas precisa pôr em prática essas leis. Então eu percebo ainda uma intolerância do motorista. Então é preciso que o motorista né, tenha, se põe no papel né, do ciclista, do pedestre, tenha empatia. Então o pedestre, o ciclista é o mais frágil uh, no trânsito e ele precisa ser respeitado. Eu acho que a gente precisa avançar nesse sentido, não só questão de infraestrutura, mas questão cultural e de educação.